eu não assisti Sandman e Honestamente, já é daquelas séries que eu não vou assistir porque todo mundo assistiu Eu sou hipster hum. Qualquer rede social que eu abro, alguém falando de Sandman Já pego o bode Eu sei que eu tô errado Já pego o bode, dane-se Não vou ver Eu peguei bode de Stranger Things por causa disso Porque toda hora, todo mundo falando, essa Coisa ah, Round 6 eu assisti Mas Round 6, real Sabe o que teria me feito gostar muito mais de Round 6? Se não tivesse o jogo lá do, do espelho de vidro no chão Do vidro no chão Porque aquilo ali foi muito sacanagem Não tinha skill, mas eu gostei Não é sobre se impressionar fácil, é sobre ter gostos peculiares Ah, não sei o que eu quero jogar Tô sem ideia, pra se falar a verdade. Na verdade eu tinha uma ideia. Eu queria de Rumble, mas eu acho que Rumble contra Talia deve ser meio ruim, não? Ah, vou de Cork. Não, não, tem um Zed, esquece Cork. De Rumble, vai. Vamos à luta! Vamos à luta! vou com a minha runa troll de sempre aqui. Já fiz seis coisas impossíveis hoje, até agora. Ah, que que eu pego? Eu tô contra o que nessa bodega? É Zed, eu, meu pai. Eu vou fazer uma coisa meio troll aqui. Tem um motivo, tem um propósito. Putz Tá lá. Minha live é super cultura Ah, eu odeio essa skin do Zed Ele fica falando Tchá. Tchá. Palhaçada Todo mundo Zed usa essa skin Deve ter algum bug Ai, trolei Quase querendo apostar 5 reais que a vai me gankar Bom, foi um pouquinho eficiente esse shield Eu acho que eu sou o único Rumble que tem esse problema, do boneco virar Enquanto tá pegando fogo Os ah. coitados Ah, <risos> tô... <risos> Ah! Kelly! <risos> Quanto tempo que a gente não vê a Keline Eu comecei de livro? Ah, não lembro Tinha um motivo, não lembro Acho que é porque eu queria fazer isso aqui cedo Olha, eu, te, eu não consigo ficar reto É eu jogando errado, não é Assim, seria maravilhoso se o Rambo ignorasse colisão de unidades Quando tivesse com o Q ligado, né? Mas acho que seria um pouco roubado Ô oh, QUE você NÃO faz NADA?! Jesse Ignite Foi levado Spike comigo O Zed lutou, eu não vi Vocês lembram se você lutou? Uma queimadinha O um tiro na boca. Cara, desagradável. Que desagradável, hein, Kerline? E o é ali, numa Nice. Amo. Poxa, oh, mataram. Pelo menos. <risos> Eu sou Esse jogo era muito bom ter tab ninja, né? Perigo, perigo! Nossa boa! Nossa, <gasps> oh, oh, foi yeah. muito close. Ai! Tudo bem, Carine jogou bem agora. Ai meu Deus, quem pode estar aqui? Quem, okay, né? Sua equipe destruiu Meu Deus, era um TP ali, cara <risos> Era um TP, meu <risos> O pai que não pegou assist <risos> Tava morto já hum... Aqui entra um dileminha e, Na verdade eu acho que isso não é tão bom, porque a gente. Como é que eles não tem tanque lá, né? Esse escudo. Ah não. Aumenta o move speed. Nossa, eu fiquei. rolei demais aqui. Putinha. Por algum motivo eu não consegui ultar aqui. Pô, tá ali é muito roubada. Tá ali é muito broken. Meu Deus. Ele não foi. Acho que ele não podia aí. Já tinha usado aquela sombra. Tem certeza que essa cal é boa? Não tem flash, é né? <risos> o braço demoníaco é bom, mas ninguém lá tem muita vida, né? Nossa Cara, minha ult voltou agora! Que azar! Quer queimar essa linha inteira aqui desses cretinos? Muito unlucky! Ah! Sério, fui. Foi menos de meio segundo depois Vocês não ficaram tristes também? Compartilhem da minha tristeza porque foi muito close Ah cara NOSSA COMO EU DETALHIA Quem foi que teve a ideia de dar um Stampert em? Quem foi? Quem foi que teve essa ideia em? Oh, eles conseguiram né boneca picada ou banida em todos os jogos Nossa Ali é flash Cara, boneco nojento Agora não dá pra eles fazerem o dragon em meio segundo né Foi muito boa essa mudança O objetivo ser um objetivo agora Zero Podia ter usado um pouquinho mais pra cá Agora a Soraka é incrível, né? é, é mesmo Nossa, coitado Dano da boneca Sua morria Sua é roubada Pelo menos é difícil de jogar, pelo menos é difícil de jogar